Eu sou filha do Luizão, do Cornélio. E ele? Ulisses. Ulisses. Valeiros. Ulisses, o nome da sua mãe? Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, Faleiros, Paiva. Eu sou família, o meu pai era Paiva. Paiva dessa tradição mesmo. Eu tenho muito isso, aqui, que me entrando. isso aqui é um luxinho, meu. E o seu avô, como que é chamado? Não, aqui o avô materno era Ulisses, Ulisses Faleiros, né, e eu, eu, Ulisses, eu, eu, o vovô morava, o vovô paterno morava em São Sebastião do Paraíso, ele era dentista, João Silvio Paiva, era dentista. Você é Ulissinho, é, porque você é neto ou não? Assina neto é, ou não? É. Mas você é, assina, é, Neto? É, é por isso. Sobrenome Neto, não. Não, não, não tem. É, é Paiva. É Paiva. É. Ulisses, Paiva, Ulis, Paiva Faleiros. Irmãos do seu pai, quem são? Aí, já morreram todo mundo. Mas fala o nome deles, seus tios. É. Irmãos? É. Ricardo. É... Ih, tinha um punhado. É a Faleirada velha, é. né? É. É a Faleirada velha. E da sua mãe? Mas, da minha mãe... José Faleiros do o Fiico. Né? Fiico Faleiros. Doutor João Batista Faleiros. Renê Faleiros. Que é os mais, são os mais né? conhecidos, né? Assim, é, né? O doutor João morou em França muitos anos. É, a Hilda Faleiros. A Hilda até pouco tempo ainda era viva. E... Horacina. É, a Horacina morou aqui na, na Serra muitos anos. Casada com Oliveira Teodoro de Souza. Hum. A, a dona parecida teodoro, é Teodoro Faleiro. É. Não, ela não é Teodoro. Mas é, ela não é Teodoro? É teodoro. Não. Ela. A Do, do Tenor? É. Não. Não é Teodoro. É. Não, não é desses Teodoro aqui, não, mas não. é Teodoro? Não, ela então... não assina Teodoro. Não, ela não assina, mas ela é família de Teodoro? Não é a da da... Acho que, não sei. É do... Do Jacão te da... é, Teodoro? do Jacão Teodoro, do Estácio. O, o Tuto é Estásio, Teodoro? É, o é, Estácio. Ela é irmã do Tuto. É, essa parte histórica... Eu queria até encontrar com o senhor essa parte histórica e sou apaixonada. E você eu, conhece bastante? Eu conheço e eu, e eu sigo muito a, a, a linhagem. Você viu que maravilha a, a, a, o, o cinquentenário da Capitinga, a foto do vovô no Face? Eu, eu acompanho muito as suas odisseias. <risos> ah, eu sou é. neta do Célio Faleiros. Do Célio Faleiros? Celinho Teve a primeira padaria aqui com o Demetrios. Aí depois foi para Ribeirão. E você mora hoje? Eu moro aqui, faz 32 é. anos que eu voltei. Eu casei com um primo, né? E voltei. Para não misturar a família? Como é que é? Para é, apurar a família? É tá para apurar, né? E apurei é bonito, né, tia? <risos> e esse aqui, ele é tio dos dois lados: tio do meu marido e tio do meu lado, né? Também. Tá Também. Tá não, Ó. Eu falo que eu, a, a família ruim, tudo eu, eu puxei. É Teodoro eu tenho Teodoro, é Faleiros, é Pimenta, é graça é Silveira, nossa senhora. Então é tá bom, ó, oh, um tu abraço pra vocês, eu quero ir tomar café, eu queria ir lá hoje, aí ele pegou e falou que não, deixa pro outro dia que tá aí pra Ribeirão. Ah, tá, então, eu, eu moro... quero sabe onde era Re... a casa da do dona Elisa Sim. Ali do lado do José Pimentinha. Sim. Eu moro ali. Aparece lá. Eu o tô seu nome mais. é? Fabíula. Fabíula. Ó, oh, um abraço foi, Sim, bom muito, mente, bom. Tá? foi muito, muito bom. Foi muito bom. Viu? Um abraço. Feliz